Houve uma precipitação do nosso presidente, ele deveria ter indicado, deveria ter marcado uma reunião para estudar a admissibilidade do processo e ao não fazê-lo, eu acho que ele se apressou, ele se precipitou e espero que numa nova circunstância dessas ele proceda de maneira diferente. Agradeço ao Randolph que teve esta corajosa iniciativa, que está chegando a bom termo, porque obtivemos um número mínimo de, de, de assinaturas para levar adiante o processo.